Uh, ok, pessoal, boa noite, uh, meu nome é Rafael, uh, eu trouxe uma ideia meio um pouco, talvez um pouco ousada demais aqui de trazer, uh, tentar trazer vários aspectos temporais e explicar um pouco de, de, uh, de arquiteturas conexionistas de redes neurais, tomando por várias questões. Primeiro deixa eu me apresentar um pouquinho, uh, eu, meu nome é Rafael, eu trabalho com redes neurais desde a minha graduação em Pelotas, em uh, 2002, 2003, talvez. Desde então, eu fiz um mestrado na URGS, fiz doutorado no exterior e hoje voltei e estou conseguindo finalmente, depois de mais algumas experiências acadêmicas e pós-doutorados por aí, estou conseguindo trabalhar um pouco mais com as aplicações uh, das redes neurais. Então, aqui é um pouco do meu histórico. E falando assim, eu me até meio hipster dizendo, ah, trabalho com isso antes que era legal, mas... <risos> enfim, todo esse tempo eu sempre, uma das visões que eu mais gostei de inteligência artificial foi dentro daquele livro tradicional da área do New, New? Não, é. enfim, que, uh, de, que eles definem uh, inteligência em dois, em dois aspectos. É, cognição e racionalidade. Muito se estudou na inteligência artificial tentando encontrar regras e modelos matemáticos e estruturas simbólicas de como representar o conhecimento, o raciocínio ou a aprendizagem. Isso é uma das abordagens que foca mais na questão racional da coisa, questão da lógica, de uh, explicações e modelos otimizados de tomada de decisão. Porém, está por trás de tudo, na verdade Uh, no nosso modelo biológico original, é o cérebro humano E as redes neurais, desde os anos 50, elas estão tentando fazer isso. Estão tentando pegar essa inspiração biológica e trazer uh, para a computação, para poder entender melhor a aprendizagem e para poder modelar melhor as tarefas de aprendizagem. Então, uh, a minha apresentação vou, dividir, vou dividir em três partes. Uh, que é primeiro eu vou falar passar um, um timeline rápido de direitos neurais falando de aprendizagem e evolução depois eu vou falar de memória e depois eu vou falar de causalidade temporal sempre focando focar no que é uh, temporal nesses assuntos tá? então uh, ok a primeira etapa então meu principal argumento é que a aprendizagem nas redes neurais é um processo gradual e evolutivo. E a sequência dos passos em que é feita essa aprendizagem faz diferença. Eu vou dar aqui um, um exemplo para vocês. Alguém que fala russo ou não? Então, vou ensinar umas palavrinhas de russo para vocês. Isso aqui é Krasny. Isso aqui... Sim. Krasny? Sim. Aprenderam? O que é esse? esse aqui? Sim. Eu? fácil? esse aqui agora? <risos> é. Não temos informação suficiente para analisar. Tá. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Para nós, que já aprendemos conceitos como cores e formas, que já trazemos esse background, e que já temos o background de linguagem, de articular algumas palavras, é muito fácil criar novas associações. Agora, uh, para uma criança que está recém aprendendo a, a enxergar as coisas, tem bastante filho em casa, hum, e eu consigo perceber bastante isso, esse processo de, de associar uma cor ou uma forma a uma palavra é um processo custoso e que leva tempo. Tá. Então, desde, desde os primórdios, desde a gente tenta entender a aprendizagem, a gente, uh, uh, os cientistas se perguntam essas coisas. Como as coisas acontecem? Por que, que acontecem? Tá. Uh, então, a, as redes neuronais começaram basicamente, como eu disse, nos anos 50 em que começou a se entender o neurônio como uma unidade fundamental para processamento. A ideia é a seguinte, nós temos um cérebro que é formado de neurônios. Então, se a gente entender como é que o neurônio funciona, o resto é só botar um monte deles que não vão funcionar também. Então, começaram a aparecer os modelos uh, do perceptron, do adaline, e começou a se entender a aprendizagem como um processo de uh, uh, descida do gradiente. Tu então, tem uma medida de erro? Vamos botar a imagem aqui que fica melhor de enxergar. Isso aqui é o nosso Perceptor, ou underline. O, o Perceptor original, a função de saída era estéreo. Mas, basicamente, o neurônio é uma coisa muito simples. Ele soma as entradas que são ponderadas no peso, aplica uma função de saída e sai um outro valor. Para um neurônio aprender, o que ele faz? Ele calcula o erro. se eu Assim, famoso, eu acho. Aí. Então, ele vai aplicar uma função de chegar na saída. Chegou na saída, calculou o erro. Se o valor de saída é maior que o valor de entrada, então, eu dizer, a gente tem que diminuir esses pesos aqui para poder, depois, na próxima vez, a, a saída ser mais, mais perto daquele valor esperado. Tá. Então, muito bem. Então, se acreditou que esse modelo ia uh, uh, ser suficiente para tarefas mais complexas de aprendizagem. Só que aí veio o final dos anos 60 anos 70, e descobriram que isso é muito bom para problemas que são linearmente separáveis. Quando o problema não é mais linearmente separável, aí um, aí oh, aquele modelo do Adaline, do Perceptor, não funcionaria. O caso mais simples é o caso do eles já botaram a contar no XOR, que é um problema bastante fácil, todo mundo da computação conhece o XOR, e o neurônio não conseguia aprender. Então se ficaram uh, quase 20 anos sem se pesquisar quase nada em redes neurais, até que o, o, o Jeff Hinton teve uma ideia, uh, trouxe de novo aquelas fundamentações biológicas para o cenário. E junto com o meu hardware, em um 87, 88, eles propuseram o um algoritmo de backpropagation. Cuja ideia básica é a seguinte, não é um neurônio que vai resolver o problema. São muitos deles colocados em camadas. Por que camadas? Porque é a maneira mais simples de enxergar. E com muitos deles, tu começa a aprender uh, uh, uh, modelos mais, uh, uh, com menos linearidade. Como a nossa função é uma função sigmoide, ele é um modelo naturalmente não linear. Botando muitas sigmoides juntas, o modelo pode aprender qualquer coisa. Então, os modelo ficou assim: o mais simples tem, tem, com uma camada oculta e uma camada de saída. Então, o valor entra, é processado por nosso neurônio tradicional, depois vai ter outro tradicional igual aqui e vai saindo. Daí, ok, como é que isso aprende? Da mesma maneira que era anteriormente. Se calcula um erro aqui e se ajusta esses pesos aqui. Ok, mas esses pesos aqui, como é que se ajustam? Que é o grande, a grande sacada do backpropagation, que é propagar o erro de trás para frente. Então o erro que está aqui, ele é propagado para cá em função desse peso. Então a cada uma das unidades ocultas vai ter uma estimativa de erro que vai permitir a correção dos pesos. Problema resolvido. Resolveu a linearidade, resolveu a questão de aprendizagem, pode -se botar a funcionar. E aí vem os anos 90, e aí a surgir trabalhos e trabalhos, ideias e ideias e ideias e ideias a respeito de ah, redes neurais. Conforme a complexidade do domínio vai aumentando, vai se vendo que, opa, só o backpropagation não é suficiente não está aprendendo tudo como a gente imaginava. Por alguns problemas. Um dos problemas, o, se o sistema é muito complexo, ele acaba, uh, usando uma rede muito complexa, acaba gerando um overfitting que é quando o modelo se adequa só aos dados que, que são apresentados para o treinamento, mas não se adequa a dados novos que são apresentados. Outro problema, very <risos> strange, porque esse gradiente de erro aqui do backpropagation conforme vai se propagando, essa informação é uma estimativa. E depois se a gente bota mais camadas aqui, a gente vai ter uma estimativa da estimativa, uma estimativa da estimativa da estimativa e vai se perdendo esse gradiente em função do número de camadas. Então, qualquer rede que requeria que vier a requerer mais camadas acaba sofrendo com as limitações do backpropagation. Pensando nisso, então, de novo, nosso amigo uh, uh, uh, Jeff Hinton veio com uma nova ideia. Ele percebeu que haviam três grandes desafios para as redes neurais voltarem a ser uh, uh, uh, uh, estado da arte, que é mais dados para treinamento, modelos complexos que requerem muito mais dados para se aprender, e hoje isso não é mais problema porque, hoje em dia, Uh, bases de dados de todas as naturezas não faltam na nossa área. Uh, a questão de hardware para modelos mais complexos, porque alguns modelos como redes convolucionais ou redes LSTM são ideias dos anos 90, mas que nunca puderam ser colocados à prova em, em casos reais porque não havia hardware para isso. Mas hoje nós temos uma tecnologia de, de, de Graphic Processing units que, uh, que permite fazer computação de matrizes de, de grandes dimensões de dados em um tempo bastante reduzido. E aí vem a terceira questão, algoritmos melhores. Como é que a gente vai achar o algoritmo para resolver os principais problemas que são overfitting e que são vanishing então, a ideia do Hamilton foi uh, bastante simples. Ele pegou o mesmo modelo que a gente tinha antes de inspiração. Como é que a criança aprende? Para a criança aprender que uma figura vermelha se chama vermelho, ela tem que aprender as cores, ela tem que aprender os contornos, ela tem que aprender várias outras coisas. Ela tem que aprender a linguagem. Então, é uma questão de que essa aprendizagem é gradativa. Tu aprende conceitos mais básicos, depois conceitos mais avançados e assim sucessivamente. Alguns desses conceitos, notem que uh, quando um bebê está aprendendo a separar o vermelho do azul, o branco do preto, não precisa do pai e a mãe insistindo lá: isso é vermelho, isso é preto, isso é branco. Não, ele está aprendendo porque ele está formando padrões, construindo padrões sem supervisão. Então a ideia do Hilton foi essa. Eu uso a, a, a FPM, que é uma rede uh, não supervisionada, e coloco a FPM para fazer essa aprendizagem, camada por camada. E assim, essa minha rede vai ganhando profundidade, vai ganhando um número maior de camadas. Esse processo é gradativo. Então, eu aprendo primeiro a primeira camada, depois, seria o caso eu, uh, conceitos, abstrações mais simples a partir dos dados, eu aprendo uma, um conceito mais complexo e um conceito mais complexo. Ok, eu não sei o que ele aprendeu, é uma aprendizagem não supervisionada. Ele só aprendeu a separar uma coisa da outra, a criar modelos internos de representação. Tendo isso, depois se aplica o backpropagation supervisionado e se nota que as redes passam a ter uma performance de aprendizagem muito, muito melhor sem mais problema de Vanishing Gradient, ou com reduzido problema de Vanishing Gradient em muitos dos casos, e, e com maior capacidade de generalização. Uh, então, resumindo essa breve linha do tempo que eu passei aqui do, do, das redes Gerais, se nota que a, a, a, os maiores desafios que a gente encontra, que, a gente, que se encontrou no a da história, foram resolvidos ao se perceber essa natureza temporal, passo a passo, do processo de aprendizagem. Então, esse é o primeiro, o primeiro dos pontos que eu queria trazer para vocês. Uhum. Ok. Mas quanto ao processamento temporal propriamente dito? Que eu falei da natureza temporal de um processo de aprendizagem. Não estou falando em séries temporais, em aprender ou, ou abstrair, ou generalizar, ou predizer em ambientes temporais. Onde é que isso entra nas redes neurais? Pois bem, isso também é um esforço de uh, bastante tempo. Deixa ah. eu passar isso aqui. Não caso. Ok. Ah, a maior questão das redes neurais é que são modelos. De entrada até saída. A rede recebe uma entrada. Deixa eu mais claro. Aqui. A rede recebe uma entrada e expõe uma saída. Só que quando chegar o próximo dado, é uma nova entrada aqui, e a informação do dado anterior se perdeu. Então, no processamento, na atuação da rede, ela não tem essa natureza, natureza temporal. Então, lá nos anos 90, começaram a haver ideias de como, como uh, complementar essa estrutura para trabalhar essa questão temporal. Então, duas principais ideias uh, surgiram. Ah, e essa figura aqui ilustra, uh, ilustra muito bem. Uma delas é a seguinte. Eu quero lembrar do passado e contar. Então eu coloco uma unidade de memória na minha entrada. Então além de lembrar o que está agora, além de dar para a entrada da rede a informação atual, eu dou também a última informação que eu recebi. E se eu quiser eu posso colocar mais unidades de memória. Posso colocar 5, 10, 50. Fica uma janela de tempo com, várias, com vários pontos. E assim a rede já pode aprender um pouco mais. Porém, tem um problema nessa abordagem. Cada ponto no tempo, não importa se é hoje, se é ontem, se é anteontem, vai ser colocado igualmente na entrada. Vai ser uma entrada como todas as outras na rede. Então, o conceito de sequência do tempo, de que uma coisa é mais recente ou uma coisa é mais antiga, não está incorporado nessa arquitetura. A gente deixa isso solto para os pesos da rede aprender. O que não é necessariamente uma boa ideia. Abordagem então são ligações recorrentes. A rede fez o um processamento e eu guardo o resultado de algum processamento de alguma dessas unidades para propagar de volta na rede, no início da rede, na próxima execução. E assim eu preservo a informação que eu já, já computei. Então, essas abordagens conseguiram resultados bastante fortes nos anos 90. Essa rede aqui é chamada de modelo NARCS, que ela contempla esses dois tipos de, de, de, de métodos para propagação de valor do tempo, que é os atrasos da entrada e a recorrência da saída da entrada. Outro modelo bem mais famoso e bem mais aplicado foi o modelo do ELM. O disse que a proposta dele é que a rede aprendia informações bastante, bastante sofisticadas nos seus uh, neurônios ocultos. Então, que esses valores valeriam apenas ser preservados uh, uh, para a saída? Porque eles não eram tão fortemente relacionados com a entrada, a ponto de ser meramente uma cópia daquilo, nem tão pouco era fortemente associado com a saída, que era um estado observado. Então, eles, a ideia dele era guardar os valores da camada oculta. Então, ok, os mecanismos para se propagar os valores, para se manter os valores em função do tempo, já foram gerados lá nos anos 90, mas nós tínhamos uma, um ou alguns problemas também, como todos os outros. Uh, esse aqui é um modelo bem simples do que é o BPTT, o Back Propagation to que é o algoritmo de aprendizagem para uh, recorrentes. Para a fazer aprendizagem nessas redes, o que, que se faz? Uh, Define uma janela de tempo qualquer, que tu quer considerar aprendizagem, e tu faz uma, uma, uma duplicação de, dessas, dessas unidades ocultas, uma folding delas, N vezes, para que tu possa to, manter toda a sequência de tempo que aquele valor foi processado no decorrer da rede. O que causa um transtorno imenso, isso aqui passa a ser uma rede profunda. E nós vamos ter problema de vanishing vamos ter um problema que a rede vai perder informação no decorrer do processamento. Uh, um problema sério é que a rede não é treinada para lembrar valores. porque uh, Notem que o meu valor no uh, momento 0 passou para o momento 1, um, aí passou para o momento 2 junto com outras informações, aí passou para o momento 3 junto com mais informações ainda. Então aquilo que foi guardado naquele neurônio num determinado momento não tem nenhuma obrigação de continuar existindo. Não tem nada da arquitetura que faça com que ele preserve e tente preservar esse valor. Então foi que no final dos anos 90, e hoje é muito popular, surgiu a ideia do. do bom, então esse aqui é o nosso modelo, como a gente, que ele uh, para cada unidade, cada neurônio. Essa figura é a propagação do ser a propagação de informações no tempo. Isso aqui seria no tempo zero, no tempo t-1, no tempo t e no tempo t mais 1. Uh, o nosso valor tradicional, então, ele vai pegar uma entrada, juntar o valor que veio da camada recorrente, aplicar uma função propagar adiante. Então, notem que, é que é só essa informação processada que, que vai passar adiante. Então, essa nova proposta, que a gente chama de LSTM, que é as Long-Short-Term Memories, ela é baseada no seguinte conceito. Não. Vamos esquecer essa linha única de, de propagação de valores. Vamos considerar uma propagação de valores uh, uh, Short-Term, que seria o que eles chamam de Short-Term, é esse processamento de várias entradas para tirar uma saída, que é um processamento imediato, como as redes tradicionais. E um valor Long-Term, que é o um valor que foi calculado pela rede, Vou tentar preservar ele por mais tempo, a menos que uh, seja interessante o contexto contrário. E é isso que veio esse modelo <coughs> bem mais complexo do NSTI. Então, o teu neurônio da camada única, ou é a tua unidade básica de processamento, na verdade, é uma unidade bem mais complexa. Tem uma série de funções, uma série de gates, uma série de funções, para que tu possa, por um lado, tentar fazer aquela informação permanecer no teu pipeline, e, por outro lado, também processar as informações que vêm de entrada e tomar a melhor decisão com relação a isso. Então, basicamente, então, o LSTM é composto de um pipeline principal, que é onde a informação de contexto, a informação que veio do passado, ela tenta continuar existindo para o futuro, ela tenta ser preservada. E essa informação, ela vai ser complementada ou apagada através de uh, uh, algumas unidades, que né? nós chamamos aqui de Gates. A primeira, a primeira é uma unidade que avalia, que, que, que diz que aquela informação não é mais importante, ela precisa ser apagada. Então, tem uma Pega o um valor anterior uh, da unidade que veio do tempo anterior, mais a tua entrada, passa por uma função sigmoide e chega no um valor aqui. Se esse valor for muito baixo, ele vai ser multiplicado pelo é teu contexto e vai dar um peso baixo para aquela informação que ele passada. Se é um valor alto, aquela informação vai ser precivenada. Depois nós temos uma, um outro processo que é. Uh, uh, o processo aditivo, é o processo de colocar nova informação naquele nosso pipeline. Então, tem de novo <risos> a informação uh, uh, uh, que veio do passado, a informação de entrada, ela passa por um sistema de portas aqui que vai, uh, uh, que vai induzir o novo valor a ser adicionado no, no, no próximo no próximo porto para o próximo momento no tempo. Então, é esse processo aqui. Essas informações elas vão uh, uh, ser conversadas no produto e vão ser adicionadas ali para substituir ou não aquele dado. E, por fim, nós temos o, o, um componente que vai nos dizer se aquela informação processada ela deve ou não ser propagada com uma saída short-term da, da nossa unidade. Porque... Então, ela vai se basear nessa informação que veio do passado, que a gente já decidiu se ela perdura ou não a próxima vez, e vai calcular então, essa informação short-term, que é, de fato, o que vai... seria a, a saída tradicional no, no, nos moldes tradicionais da rede. O que, uh, o que nós temos da, da, da, da LSTM, então, é que esse modelo complexo, hoje, é estadual de quantas aplicações? Reconhecimento uh, de fala, reconhecimento de linguagem, uh, tem resultados estaduales usando o LST, processamento de séries temporais mais complexas, em geral, uh, de três, quatro anos para cá, se acham resultados fantásticos, batendo resultados que até então se acreditavam impossíveis de, de serem batidos. Uh, então aqui, eu, nesses, nessa sequência rápida, eu mostrei para vocês um pouco dessa evolução do processamento temporal em si das redes. Mecanismos é das redes que podem, que podem auxiliar, que podem possibilitar o processamento temporal. Agora eu vou chegar no terceiro ponto que, que para quem está na área há muito tempo, vai, uh, uh, acaba nutrindo um fascínio muito grande para nós. São alguns resultados que a gente viu recentemente em, de redes neurais aplicadas em situações de controle e reinforcement learning. Basicamente, uh, uh, então, o que eu tô por, meu argumento principal aqui é que um modelo de transição de estados é essencial para a tarefa de decision-making. E, por muito tempo, é, era meio que tabu falar em redes neurais quando a gente falava desses contextos. Uh, como nós vimos na apresentação anterior, uh, uh, Hidden Markov Models uh, eram amplamente utilizados com resultados muito bons em muitas aplicações. Mas... Uh, ok. Então, vamos tentar ilustrar um pouquinho melhor onde é que eu quero chegar. Primeiro, vamos definir o uh, reinforcement learning. E eu vou voltar lá para o meu exemplo de como o bebê aprende, para a gente ter um pouquinho mais de inspiração. A ideia do reinforcement learning é que a, a aprendizagem no sentido biológico da palavra, ela não necessariamente acontece devido a uma supervisão externa. A maioria dos casos, a gente vê lá desde Pavlov, com os cachorrinhos que salivavam por causa da da campainha, que essa correlação de, de entrada e saída, essa correlação de ações a serem tomadas de acordo com o ambiente, ela está muito associada com um tipo de recompensa externa que o ambiente te dá. Não necessariamente com uma supervisão clara de como deve ser feito. Tá. Uh, uh... Se gente, qualquer pessoa que tem um animal de estimação em casa, vai ver, tem uma gata, por exemplo, ela com três, quatro meses, ela não conseguia subir numa mesa num canto qualquer da casa, sem derrubar o que tivesse pela frente. E até que um dia ela caiu da janela, subiu o marco da janela, caiu no segundo andar, e aprendeu que aquele pulo ela não conseguia fazer. mas se precisou cair e ter uma punição, clara deve ter doído, no né, caso do bicho, para <risos> entender não, eu não fazer. Então a ideia do learning é essa: tendo um agente em um ambiente qualquer, o agente age sobre esse ambiente e recebe a percepção do ambiente, o estado em que ele está, informações que induzem sobre esse estado e recebe uh, e recebe uma informação de recompensa. Se aquela ação que ele tomou, se aquele estado que ele tomou é positivo para ele ou negativo para ele. Os sistemas biológicos são cheios, cheios de recompensa. É, é fome, é sede, é, é saciedade dessas, dessas, desses desejos. Então, a tarefa de reinforcement learning é muito, é muito considerada em vários domínios da, da computação da ENME. Uh, isso aqui, então, é um, é um exemplo de um modelo tradicional de reinforcement Learning. O reinforcement Learning tradicional, ele considera uh, uh, um mapeamento de valores para cada ação em cada estado. Ou seja, em uh, uh, cada estado que eu tô para cada ação que eu posso tomar, eu associo com uh, uh, que valor aquilo ali vai me trazer. Porque notem, que num sistema mais complexo, essa recompensa não vem em cada momento do meu sistema. Eu posso dar 200 passos para frente para só depois chegar no meu objetivo, que é o prato de comida, e ter minha força seada. Porém, pela minha visão, eu sei que estou chegando perto do prato de comida. Então, eu consigo associar o um valor aquelas minhas ações para ir cada vez me aproximando mais até chegar no meu objetivo. A ideia do que Learning é essa. Considerando que cada quadrado aqui é uma. É um é uma estado diferente. E cada uh, triângulo aqui é, o, é uma das ações possíveis, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, ele vai computando valores e atribuindo valores de, de, de, de, de, de, de quão bom é tomar aquela ação naquele estado. Até chegar nos valores em estados finais onde a recompensa é 1 um, ou menos 1. Um. se seria em estados em que uh, realmente tem uma recompensa externa no ambiente. Ou está tu realmente tem uma posição externa do ambiente? Então, o elefante é muito aplicado, ele é muito usado em sistemas de controle, sistemas da engenharia, em que tu tens, está uh, atuando diretamente no sistema, no sistema mecânico, no sistema elétrico, regulando variáveis, controlando uh, uh, ações no ambiente, e, e então onde tu estás uh, medindo isso e agindo sobre o sistema. Uh, essas, essas variáveis não são, às vezes, apenas uh, medições. Um exemplo uh, que eu trabalhei no meu tempo de... que eu, que eu trabalhei com o Petrobras, alguns desses sistemas têm não só medições de variáveis no ambiente, mas medições de derivadas das variáveis, de integrais, para entender não só aquela medição no momento, mas como aquilo está evoluindo com o tempo e para fazer processamentos complexos em cima, da, em cima daquilo. Então, uh, uh, dá para se notar que sistemas de controle: quanto mais complexo a quantidade de variáveis que a gente tem, maior vai ser o nosso número de estados e mais complicado vai ser computar uma matriz dessas pelo que o da vida. Aí o pessoal do DeepMind veio com uma ideia uh, uh, revolucionária dois anos atrás. Eles trouxeram as Convolution Networks, que são redes muito boas para a aprendizagem de, de, de imagens, eles trouxeram um ambiente de controle. Em qual cenário? Pegaram um jogo de Atari, se alguém tem idade sabe que é Atari, uh, e, botaram, e botaram simplesmente a rede, a uma arquitetura de rede com camadas convolucionais, e que a saída era uma ação. E depois disso, tinha um mecanismo simples de atribuir, uh, uh, uh, de, atribuir de propagar o um valor às ações tomadas pela rede nesse procedimento aqui. As ações são, no caso, o movimento joystick, que valeriam as possíveis ações de uma pessoa jogando. Só que essa rede não tem supervisão nenhuma. Tudo que ela recebe na saída é a informação, do, do, da pontuação, então, que é a recompensa, e a informação da perda de vidas. Então, se colocou, se colocou num ambiente com, um, uh, preparado para transformar essas informações de recompensa em, em, de recompensa em punição e em supervisão da nossa rede, da nossa arquitetura convolucional e obteve Sim. resultados comparáveis, ou melhores, de acordo com o paper, uh, melhores do que jogadores humanos, aprendendo a jogar os mesmos jogos. E que é um feito gigantesco, assim. Claro que eu acho que o humano que ele usava como cobaia para os jogos não era muito bom, porque olhei os, os placar, comparei com os meus, que eu tempo de criança, eu era bem melhor. Mas, tudo bem, é. Né? É. então... estou aqui para jogar ninguém. E a outra, outro grande ganho, baseado na mesma ideia de redes neurais em ambientes de Uniforme learning, que é o que mim hoje é o assunto da IA, diz respeito ao, ao, ao favor Em 97 eu acompanhei pela internet da época, quando o Blue da IBM ganhou do, do Kaskarov no jogo de xadrez. Uh, e era um feito enorme a época. Conseguir se bater um campeão mundial de x uh, Só que o. Conforme eu ia lendo a respeito, viu que o Deploy é um algoritmo força bruta. Fazer tentativa e erro de, da grande maioria das, das jogadas possíveis para poder calcular o melhor outro câmbio. Como a é um jogo de informação completa, é claro que uma máquina potente o suficiente para calcular todas as saídas possíveis vai sempre ganhar. Uh, uh, depois para ter uma ideia tinha um banco de dados que tinha todas as jogadas com 11 peças ou menos no tabuleiro. Então, os encerramentos todos ele já tinha decorado. Era muito fácil para ele chegar nisso. Então, pouco depois disso, na época, com essas análises, o pessoal chegava e dizia assim, olha, xadrez ok, xadrez, vamos, vamos ganhar dos humanos. Mas no Gol, impossível. No Gol, a explosão combinatória é muito grande e vai precisar e vai precisar de computadores gigantescos, enormes, para poder ganhar de um ser humano. E é... Então, aqui é uma comparação dos dois, da quantidade de, de, de movimentos possíveis. Então, me deu uma ideia assim. Enquanto o segundo movimento do xadrez tem 1.200 opções, no Google você tem 40.000. Ou é um jogo uh, uh, tradicional chinês, de chinês, que tem mais de dois mil gols de história, tem vários funks, vários dons, de, de, de Jogadores. Então, se dizem, assim, olha, ok, o, o computador pode ganhar do ser humano no xadrez, que é um jogo fácil, um pouco barbário, mas não no Por causa dessa explosão combinatorial, não tem como decorar todos os movimentos possíveis. Para conseguir isso, aí os, futuro, os futurologistas diziam, ah, em 2030 consegue. O, seguindo as estimativas de crescimento, em 2025 você consegue. Aí hoje nesse ano, a gente viu a mesma coisa. O nosso representante humano, o melhor do mundo, foi batido. Conseguiu ganhar um jogo só da máquina que o construiu. E dentro de, a ideia do, do, do define, ele se baseia em, em, em dois construtos de redes convolucionais, treinadas ou de maneira supervisionada, ou o uh, reinforcement learning, para fazer essa transição de estado desde decidir a próxima jogada a partir do estado atual do tabuleiro. Basicamente, ela tem duas, uh, uh, duas redes paralelas que fazem isso assim. Uma delas pega o estado atual e define qual vai ser o melhor movimento a se fazer. E a segunda pega o estado atual e, todas, e algumas e as ações possíveis e calcula qual é o valor, quão boa é aquela ação. Um sistema complexo que comporta essas duas uh, uh, uh, redes e algumas features, uh, uh, uh, repress, eles montaram um sistema bastante complexo que conseguiu, então, esse efeito. Eu até acompanhei também essa, essa, essas, essas, essas disputas, não entendo nada de gol, não sei nem como colocar as peças no tabuleiro. Mas eu acompanhava os comentários. E na, e na segunda partida, e a primeira partida quando terminou, o Luiz disse: Não, uh, eu não sabia como jogar, eu uh, mim vai ser natural ganhar dele na próxima, agora eu já sei como é que ele joga. Aí o, o que aconteceu é que na. Na 23 ª ou 24a jogada do segundo jogo, o Alfabol fez uma jogada que o humano não conseguiu entender, não conseguia associar com nada. O cara pediu uma pausa, foi pro banheiro, lavou o rosto, e ali ele perdeu, e naquele momento ele concedeu dizendo assim, que já seria um feito muito grande para ele mesmo poder uh, ser ganhar um jogo, pelo menos porque o computador uh, uh, tinha uma criatividade que excedia a criatividade humana jogando. Então, nada aqui que já começou a se associar uns conceitos bastante humanos para uma máquina. O que o computador fez foi, basicamente, ele viu uma, uma, uma, um cenário no tabuleiro e calculou que a probabilidade de uma, de uma jogada, mesmo ela sendo estrategicamente boa, a probabilidade de um humano fazer aquela jogada era muito baixa. Então, provavelmente, uh, uh, uh, teriam menos contra, o oponente teria menos contra-ataques possíveis para isso. Isso só foi possível porque o, o alfabon treinou milhões de vezes contra, oponentes, uh, uh, uh, contra jogos reais de, de outros oponentes e também treinava com outras estruturas, uh, uh, outros alfabonhos criados de maneira similar. Então, é, é sequência. Então, Voltando ao nosso, ao nosso slide lá no, lá no início, o, o, esse exemplo de, de esse, esse exemplo do Alfabou é exatamente aquilo que o Rinto disse. Exatamente um exemplo claro de como hoje as redes neurais podem ser melhores e podem de coisas inimagináveis há 10 anos atrás. Porque simplesmente, se foi possível Mais dados. Se é possível criar, gerar e armazenar mais dados, se o do Alphabon, gerou milhões e milhões de execuções do jogo de gol, que nenhum profissional humano poderia jogar tantas vezes, nenhuma outra máquina teve acesso a isso. Se tem um hardware melhor, a evolução das GPUs para o processamento de, de matrizes é excelente para o trabalho de profissionais Em suma é produto e operação de matriz. Então a maioria das operações podem ser realizadas com paralelismo no nível de dados, que era é uma coisa, talvez, impensável, há 15 e 20 anos atrás. E porque existem algoritmos, hoje, muito mais uh, sofisticados e mais adaptados para casos específicos, como as convolucionais para tratar a imagem em, em domínios uh, uh, bidimensionais, ou tridimensionais, o que que seja, como todas as arquiteturas que a gente viu para processamento e propagação, aprendizagem de tempo e com outras <risos> ideias laterais que foram associadas, como o caso do learning associado para o reinforcement dessas uh, uh, redes convolucionais do do, do Então uh, uh, concluindo então, meu é esse. Uh, nós passamos, as redes neurais tiveram um boom nesses últimos anos e grande parte disso se deve exatamente isso a se entender e se utilizar a, a forma com que elas são aplicadas e a forma com que o tempo é percebido pelas redes. Então, uh, uh, resumindo, da minha visão, é tudo uma questão de tempo. Obrigado pessoal.